Ok, ok, GG Fácil, hein, galera Easy top, não Easy, easy, sem dificuldade Não foi difícil, tá ligado Zero do zero Dificuldade, mano, tranquilo Top foi suave também, tá ligado Salve pro Eros Ô, Bagol, você tá mandando no all, porra Nós tá no mesmo time Jogão Toma, toma, toma Deixa eu mudar aqui. Curioso pra ver... O dano, tá ligado? Quero ver, eu acho que esse trando arrebentou eu, velho. Deixa eu honrar o um bagulho aqui, fez um V9. Junto com essa Kiana, né? Ó, 16 mil de dano. O trando deu 12, né? Cura realizada. Que fiquei curioso também na cura realizada dele. Aí ele cura 6 mil e eu curei 3 mil, pô. Pô, eu fiz dois itens de Life Steel, hein, mano? Ele fez só um. Eu acho que o Trandall cura nas mordidas, né, mano? Se eu não me engano. Tá bom. Obrigado pela partida, Kenzie. Mas vou usar sua plataforma para denunciar um crime. Estou sendo abusado pela Soraka. Ela passou... Que isso? Me! Vamos pra próxima. Vamos pra casa aqui. Ele cura na passiva também. Tem isso, né? Fora a ulti. Cura matando o Minion também, mano é Será que tem isso aí?